Olá, bem-vindo a este canal de informação, conhecimento e entretenimento. Eu sou Maurício Valentini, sou professor universitário há mais de 25 anos e nesse canal você vai encontrar conhecimentos a respeito de arquitetura, engenharia, artes, religião, espiritualidade, meio ambiente, promoção de saúde... Trocas e experiências de uma vida bem vivida. Espero que o conteúdo que aqui seja postado possa te auxiliar na sua vida, na sua jornada rumo ao conhecimento. Seja bem-vindo, é um prazer, é um prazer tê lo aqui comigo. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.